Olá, it's me Taya. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos fazer esse look bem bonito e simples. Primeiro vou usar o corretivo da H&M para servir como a base para pôr as sombras. Agora eu vou tirar esse lilás aqui muito escuro e apenas vou aplicar. E depois vou pegar uma outra cor para esfumar bem. Para não ficar essa parte branca aí em cima. Como podem ver, eu só estou a pôr a, a sombra numa parte. Porque a parte de baixo eu vou usar para pôr outras cores. Então só queremos pôr no meio. Com muito cuidado eu vou aplicar essa cor mas eu não quero que a cor seja muito forte, portanto vou tirar um bocadinho e começar a esfumar aos poucos. Depois de aplicar o corretivo, vou passar essa rosa embaixo e depois vou passar um outro tipo de rosa no meio para fazer um degradé. Agora eu vou passar novamente o corretivo para poder passar a cor mais clara. Apenas vou aplicar, depois vou esfumar para tudo ficar mais bonito. Para a linha ficar mais permanente, eu vou passar esse lilás escuro em cima. Eu aqui apliquei o delineador da Sleek e depois apliquei os cílios. Mas como o vídeo estava a ficar muito comprido, eu fiz apenas um óleo e depois passei para a base. Eu não passei fita cola aqui, portanto estou a passar o corretivo para tudo ficar mais limpo. Eu quando uso o iluminador antes da base, eu vejo que a minha base fica com mais brilho. Eu fico com um brilho mais natural. Então passei primeiro o iluminador e aqui estou a passar o corretivo. Eu gosto de aplicar o corretivo antes da minha base, porque eu vejo que tudo fica mais natural e... Eu consigo fingir um contorno, porque é muito difícil encontrar contornos para o meu tom de pele. Então, fazendo isso, eu consigo fingir um contorno. A minha cara é muito oleosa, então gosto de passar esse pó por cima dos sítios onde fico mais oleosa e onde passo o corretivo. Depois de alguns minutos, eu tiro o excesso com esse pincel. A iluminação do meu quarto não está tão boa, mas essa base é muito boa. No início ele, ele parece um pouquinho vermelho, mas depois ele oxida e fica exatamente da minha cor. Estou a passar o pó da Ruby Kisses, que vai fazer com que a minha cara não fique com muito brilho depois de certas horas. E ela é exatamente da minha cor, então não tem problema em passar por cima. Eu quero mais atenção nos olhos, então apenas vou passar um lápis e vou usar lip gloss. Se gostaram do vídeo, não esqueçam de deixar um like, um comentário, subscrever e partilhar com os seus amigos. Esse é o look final e se quiserem ver mais podem ir para o meu Instagram que está abaixo. Bye.